Bom, acho que o mundo se volta para o Brasil duplamente né? agora, né? Primeiro, pela própria situação política que o país passa e segundo, por esse momento né, mundial aí que é receber as Olimpíadas. Então, a tocha chega bem nesse momento mesmo dramático, onde o Brasil está vivendo né? toda essa situação política aí difícil. E para nós, povos indígenas, assim, a gente veio aqui para apoiar um parente, né? valorizar um parente indígena que está participando aí como condutor no revezamento nesse primeiro dia, mas que também a gente não pode deixar de, de, de falar de todas essas nossas demandas reprimidas que tem aí ao longo dos anos, não né? E esses mesmos que estão hoje lutando aí, né, é, pela, pela, pelo, a favor do impeachment, são os mesmos que estão aí o tempo todo articulando também as manobras para poder atacar fortemente os direitos dos povos indígenas. E é nesse contexto que nós é, convocamos todos, parentes e parentas, para o acampamento Terra Livre 2016, que tem como tema central né, pelo direito de viver, pela garantia dos direitos dos povos indígenas.